Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Alex Ramoa, sou professor de Matemática do Descomplica e estou aqui justamente para falar sobre essa prova de Matemática, que é a que causa o maior índice de erros na prova do Enem. E por causa disso, ela abaixa muito o TRI. Mas peraí, aí, se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, dá um like e vamos ao vídeo. Enem tá chegando, aquela ansiedade que você já deve estar, né? Então vamos a uma dica primeira, a mais importante do Enem. De todas as matérias, de falar o que cai, cai probabilidade, cai probabilidades, não. O que é que mais importa no Enem, especificamente na prova de matemática? Tempo. E nós vamos brincar com esse tempo. O segundo dia de prova de Enem, que reúne as ciências da natureza, é a prova de matemática. Nós temos 5 horas de prova. Podemos dividir isso em 2 horas e 15 para matemática, 2 horas e 15 para ciências da natureza, o que seriam 4 horas e 30 e 30 minutos para você marcar o seu cartão resposta. 15 para cada um. Aí você fala: "Dá tempo, Alex". Dá tempo? Não sei. Vamos ver. 2 horas e 15 são 135 minutos. Já começou o Enem, Alex? Não, só para você treinar. 2 horas, né? 120 minutos, mais 15, 135 minutos. Mas você tem 45 questões para fazer? Ora, se são 135 minutos e 45 questões, significa que a cada questão você vai precisar de um tempo de três minutos. Dá tempo? Claro que não dá. E se não dá, como é que a gente vai fazer essa prova? É agora. Por exemplo, a prova de 2015, amarela. Eu escolhi amarela porque tem uma lenda que corre no Enem e é interessante que a gente entenda como funcionam as lendas. Existe uma frase na capa que é a água triste cai como um sonho. E a lenda diz que quando a frase é deprê, as questões mais fáceis estão no final. Isto é uma lenda. Vamos ver se isso é verdade. Começaremos com algumas questões dessa prova para ver se é... Alex, eu faço pulo, faço pulo. Você tem que entender que essa prova não é feita para você fazê-la de maneira completa. Porque se você fizer isso, se fizer a prova de matemática toda, revisar, você não vai ter tempo de fazer biologia, física e química. Então eu preciso que você aprenda a fazer pulando e deixando as questões mais difíceis para o final. Por exemplo, a prova, vamos ler logo a primeira questão dessa prova. Que diz, vou até tirar o óculos. Ah, porque agora a pessoa nem me conhece mais. Olha aqui, um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certa linha de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa em graus Celsius é dada pela expressão. TH é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. A fórmula para os alunos que estão estudando com aquele formulário com a matéria em dia já, opa, isso é uma função do segundo grau, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é maior? É o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações. Muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. E coloca-se uma tabela logo abaixo. E aí vem a pergunta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Faz ou pula? Pula! Por que pula? Vou te explicar. Porque a questão... Não é que você não sabe parábola, claro que sabe, claro que você vai fazer, mas você vai fazer na segunda leva. Por quê? Parábola envolve conhecimentos como báscara, delta, raiz para cima, máximo, mínimo, vértice, C, ponto de encontro. Tem muitas informações. Além disso, depois que você achar tudo isso, você ainda vai ter que consultar uma tabela para ver o que marcar. Então, esse é o tipo de exercício o aluno tem que entender que ele é, é claro que você vai fazer. Se você está com a matéria em dia, você vai fazer. Mas no primeiro momento, numa primeira velocidade rápida, você vai para lá. Por quê? Porque tem muitas informações e você vai perder tempo fazendo a conta. Principalmente em Bhaskara. Quando o delta não dá um quadrado perfeito, isso já causa um desespero em você. né? Então vamos a uma outra questão. Agora vamos à questão de número 137. A figura representa a vista superior de uma bola de futebol americano, cuja forma é um elipsoide obtido pela rotação de uma elipse em torno do eixos das abscissas. Faz o pula. A pessoa vai falar, pula. Não! Não! É claro que não! Pensa uma coisa, você sabe o que é elipsoide? Não! Você já ouviu falar, estudou isso, tem alguma aula gravada de elipsoide? Não! Por quê? Porque o Enem não está preocupado, porque nem você, nem ninguém sabe. Então ele está colocando todo mundo em quais condições. É nessa hora que você fala, peraí, se ninguém sabe, isso aqui vai ser absolutamente simples. Ele vai me dar uma explicação, eu vou interpretar e vou fazer. Continua. Os valores de A e B são, respectivamente, a metade do seu comprimento horizontal e a metade do seu comprimento vertical. Se você olhar a bola, você vê nitidamente isso, né? o comprimento horizontal é assim, o vertical é assim, e o A é a metade desse comprimento horizontal, então o comprimento horizontal todo da bola é 2A, e o B é a metade do vertical, então o comprimento vertical todo da bola 2B, algo fácil de entender. E aí vem a frase que se você entender você acertou a questão, para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual à metade do vertical. Vou repetir. A diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual à metade do vertical. Peraí, A diferença entre o comprimento horizontal, que nós já aprendemos que é 2A, e o comprimento vertical, que nós já aprendemos que é 2B, é igual a metade do vertical, é igual a B. Foi só isso que ele disse, transcrever do, porto, do português para matemática, nada demais. O que significa dizer, dando uma ajeitadinha no pavão, passo menos 2B para lá, isso dá igual a 3B. Mas Alex, o que eu vou fazer com isso? Nada. Continue a ler, você nem leu a pergunta. Considere que o volume aproximado dessa bola é dado por... Deu a fórmula do volume de um elipsoide. Você sabe a fórmula do volume de um elipsoide? Ninguém no planeta sabe. Fórmula é 4 vezes o A vezes o B ao quadrado. Fórmula dificílima. E aí vem a pergunta. Qual o volume dessa bola em função de B? Quando você olha para as opções, todas as opções apresentam o volume em função da letra B. Todos têm a letra B. A letra A é 8B ao cubo, a letra B é 6B ao cubo e agora é 5B ao cubo, agora acabou a brincadeira, 4B ao cubo e 2B ao cubo, pronto. Então o que está que errado nessa forma? O A. Eu tenho que sumir com A, só que já está pronta, já está pronta essa substituição. Se 2A valem 3 b 4A, que é o dobro, valem quantos Bs? Valem dobro, 6Bs. Que vezes B ao quadrado? 6B ao cubo. Muito fácil, muito simples, eu usei pouquíssimo contexto aqui, matemático, só botei do português para matemática e não tive medo de fazer exercício, ok? Vamos para a próxima. Próxima questão, questão número 138. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês, o seguinte plano mensal um valor fixo de 12 reais para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês caso o cliente faça mais de 100 ligações será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação a partir da centésima primeira até a tricentésima ligação e caso realize entre 300 e 500 ligações será cobrado um valor fixo mensal de 32 reais com base nesses elementos apresentados o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é, faz ou pula? Claro que faz! Qualquer exercício de análise gráfica você faz, esse inclusive tem em conta, presta atenção, você tem que saber como é que você paga a conta do teu celular, para escolher a operadora que você vai utilizar. Ele disse só duas coisas, ele disse que começa com um valor fixo de 12 reais até sem ligações, ponto. Depois, a cada uma ligação que você faz a mais, ele aumenta o preço em 10 centavos. Isso garante que vai ser uma reta lá. Uma ligação 10 centavos, uma ligação 2 centavos, é um dos raros momentos que você pode usar a sua regra de três, né? 10 ligações, 10 vezes maior, vai aumentar um real. Isso vai até quando, Alex? até a tricentésima ligação, e depois, depois da tricentésima ligação, nós temos de novo um valor fixo que é de 32 reais, qual é o gráfico que representa isso, fixo, aumenta e fixo, só tem uma letra, só tem uma letra, que é a letra B de bola, aí você fala Alex é sempre B, não, não me venha com essas loucuras não tá, Vamos para a próxima. E aí, pensa que acabou? Porque se você for num ritmo lento, ah, faz, pula, faz, pula, faz, pula. Se você for num ritmo lento, você não consegue chegar na última questão da prova, não consegue. E se você não conseguir chegar, por exemplo, e eu usei a prova de 2015 porque ela dói, a última página dela, olhe com carinho e dói. Tem pelo menos umas quatro questões muito fáceis muito. Daquelas que se você errar, o seu TRI vai lá para baixo. Eu peguei como exemplo exatamente a última questão, que diz o seguinte. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 a 100. Até nada demais. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade, que é um assunto que sempre cai, de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Veja bem. Espera aí probabilidade pelo que eu me lembro é o que eu quero sobre o total de possibilidades o exercício me disse que tem 100 bolas numeradas de 1 a 100 ele quer sortear uma bola de 1 a 20 quantas é qual é a probabilidade de que isso ocorra Ué, se o que ele quer são bolas numeradas de 1 a 20, a pessoa fica tão segura que ela não acredita que de 1 a 20 tem 20. Aí ela conta 1, 2, 3 e vai contando no dedo, no pé. Graças a Deus, somando as mãos com os pés, a gente tem 20. Ah, não tem conta do amiguinho do lado, pede pro fiscal vir e vai contar. Mas tem de 1 a 20, tem 20 possibilidades. 20 em 100 e isso dá, adivinha? se for B, eu jogo essa ficha fora. E vai ser a letra C de Cristo! Perceba que o Enem colocou um sabão, ele botou 21 na letra D, olha lá. A 21 sobre sempre. porque o aluno surto, o aluno fala, não, vai que de 1 a 20 não tem 20, tem 21, não, ele marca, D de Deus. D pode ser do demônio, não esqueça disso. Letra C. Eu tenho certeza que após essas dicas valiosíssimas, você já estará apto para fazer uma excelente prova. Mas peraí. Não se esqueça que tem uma descrição agora com um link para você poder assinar o Descomplica com desconto, ok? Um beijo no coração de todos. e acabou, porque eu já me despedi. Então, acabou, né? Acabou.